Estamos na Le Roy Merlin, projetos em pilheiras e viemos à apresentação da nova temporada do Querido Mudei a Casa. Saber se algumas destas pessoas que aqui estão sabem o nome da ferramenta e a utilidade. Eu, eu sei que é para fazer aquela coisa na massa nas paredes. Eu sou a rainha da bricolagem. Então, isto parece um ferro de engomar, mas que não larga vapor. É uma espátula para estucar. Mas, João, eu faço o querido há 18 anos. Estou chocado. Eu sei o que é uma talocha. Uau! Uma taloja, uma ah, é uma talocha. Que talocha és tu? Desculpa, isto é uma jovem. Esta. É um barbequim. Espera aí, que eu não trouxe os óculos, está ah. bem? Tens que dar um desconto. É uma parafusadora. Uma máquina de ar quente. Portanto. Foi a primeira pessoa que nos respondeu acertadamente. Sim, Ai, serve para aqui? beija balões. Daqui sai alguma coisa, agora não sei o quê. O é que vocês depois vão ficar? A achar que eu não sou a rainha não, de bricolagem? Não, está ótimo. Sou, não tenho é que saber eu acredito, é mais é com coisas então mais. é uma pistola de água. Posso dizer que a segunda palavra é, deste, desta ferramenta, é horizontal. Estás a ser muito malandré. Não estou, não. É... é um martelo. Martelo, ori... o martelo horizontal. É isso mesmo. É isso mesmo. Está... A resposta está na ponta da língua.